Maninja. Não sei agora porque você está falando da Gama que nós estamos aqui com mais, com a, provavelmente a parte final de The Park, esse jogo aqui muito bom. É, vamos ver o que vai dar nessa né, história aí de, sei lá, estar num outro mundo. E eu não, eu vou voltar lá a gravar a série soma, tá gente? Calma, eu não parei ela. É que eu quero terminar isso, eu tenho que gravar de Under. E aí eu volto pro soma. Mas vamos lá. Well Cadê você? Não me leve. Eu lembro que esse jogo é muito bugado. Tipo, não sei por que ele fica caindo. Tipo, travando o FPS. Kella? <risos> Do que você está com medo? De nada. Nada, seu bastinho. E... Eu não estou brincando mais, Callum? Callum. Callum? Eu dei uma volta, gente, no parque. A no oven. Eu com deixar a Eu Eu posso te ajudar, Callum. Eu tô com medo. This isn't a game, Callum. Come back. Mano, eu tô com medo. Muito medo. O jogo é que eu leia isso. Mano, eu tô com raiva desse jogo. O que você fez com ele? Não me Gente, esse olho branco, será que é bug do jogo ou era pra eu estar assim? Oh, Ai! Ai! Ai! Não me deixe. me deixe. Não me deixe. Não me deixe. Não me deixe. Não me deixe. Não Ah deixe. Não me um satanzinho. E aí, homem? Given to me, get away Oxi, tá achando que tá falando com o Ki? Eu sou sua mãe, pirralho. Where is my boy? Don't let take me. Ganhei uma conquista. A casa dos horrores. Ai meu Deus! a horrible mother. Eu sou uma mãe. Where is he? Sou uma mãe mãe, Ai meu Deus! Calo não fala isso Seu pip do Exu de Do Exu Mander behind you Eu tenho um treco se ele falar isso de novo a é? Olha Show yourself. Não. não, não, não, não apareça. Não precisa, não. Ela fala tipo show yourself, e apareça. Aí eu falo, não, não precisa, não. Pode ficar aí escondido. Who was isso? Deixa-me alone. Me deixa em paz. What have you done with him? Please don't make me see. Ela falou o que você fez com ele? Aí depois ela fala. Não me faça ver, tipo, não me deixe ver. Ué. Tá bom. Stop! Ah, é ali, ó. Vamos seguir caminho. Sai! Don't leave me! deixe! Leave me deixe alone! O opa! Não! Não conseguiu, cara! Não! Você não conseguiu seu seu pestinho desgraçado! Puta! Show yourself aparece não, não. Para de falar isso, menino. Show yourself! Aqui. Me explica, gente. Eu quero saber o que está acontecendo. Mas alguma coisa está desaparecendo. Por favor, me faça ver. uma bom vamos seguir caminho né don't leave me deixem. oi ai <risos> uh! tá pior do que se for para se assustar desse jeito mostra o spooky house né velho spooky house of jump scare mano por que que eu tô me assustando com essas bostinhas velho vai se fuder Mano, eu tô com olho satânico, Leave me alone. Uh, uh. Ai, meu Deus. Stop. One, little Ótimo Não podia piorar Ah, gente Ah, não, mano Ótimo Ótimo estou tô com medo Melhorou Nightmare Circus Por que que já não me dava as notinhas pra eu ler desse jeito? Será que isso aqui foi tipo uma... As medicações que, a gente, que eu tenho que eu tava tá usando É, parece que eu tinha algum problema e tipo, eu tava direito a tomar remédio, tipo, daqueles pesados, sabe? Tá já preto, esses negócios Lorraine também Acho... ah um desenho nossa eu tinha um desse nossa eu gostava disso Eu só não lembro nome disso eu não gostava do de pauzinho que você ficava assim eu gostava mais desse que você prendia o pé e ficava lá tut tut É a última porta ou oh, não? Vamos descer mais. Que isso, PT? Gente, isso aqui virou PT, né? Não é possível. É PT essa porra. Ô, oh, filha da puta. Vem aqui. Você vê, né? Eu tentei. Não, tentei? Tentei. Tá cantando aquela musiquinha lá. É. Que o patinho foi pra montanha, aí sumiu, aí a mãe vai procurar. Aquela. Lá, dois patinhos foram passear, além das montanhas parar. A mamãe gritou. Vai se foder, e pronto! Das montanhas parar brincar, a mamãe gritou. Pá, pá. Quadradinho, quadradinho. E aí eles voltaram. Pelo menos comigo é assim. Não me Ai meu Deus, tem sangue. Ó, oh, lembre-se. Ah, é o tempo. Lembre-se. Mais pílulas, ticket para o parque da Atlantic Island. Por que tem sangue? Deixa eu ver a minha a comida. Só bebida. Ai meu Deus. O que, que eu fiz com ele? Isso aqui é tipo minha... meu Como foi ficando minha casa com o tempo, gente. Lorraine. Eu não fiquei sem. O meu pai tirou de mim. Minhas pílulas. Tô ficando com medo? Gente, eu tô muito concentrado, morrendo de medo. Ué, e pra que essas duas portas? Ai, meu Deus! Sai daqui, Jeová! Gente! Que, boni que bonitinho, né, gente? Olha que, que brinquedinho do Satã. Ai, coisinha bonitinha. Olha isso, nossa que linda! Olha a casa, velho. Uma foto minha e do do meu marido. Meus dois melhores amigos, Don e Laura. Não era meu marido. Será que ele não morreu? Que bonitinho, gente. Olha que bonitinho. Leave me alone. Deixe em paz. Minha lista. Lembre-se, você está sozinho. Ninguém ama você. calo não, não. Tipo, não pertence mais a você. Ou não está. Sei lá, é um bagulho aí. Tipo, eu tô cozinhando. Ai, que lindo! Ai, meu Deus! Ai! Não, não, não. Não, não, não, não Eu tô com medo, gente Gente, eu não quero mais jogar É assustador, né, gente? Criança é assustadora. É Brinquedo de criança é assustador. É desenho de criança é assustador. Música de criança é assustador. Ah, isso aqui era um bagulho jurídico. Provavelmente era da guarda do meu filho. Certeza. Não é verdade, gente? Me diga algo de criança que não é não é, não é assustador. Criança cantando é assustador. Criança brincando, fazendo risadinha, sabe? É assustador. Tem nada de criança que não seja assustador Meu Deus, olha o quarto Para a música Para, para, para, para Não, não E Ai, meu Deus. Deixa eu ver as fotos. Ai, meu Deus. Ela e o Dom. Forget Dom. Dead. Kal Not him. O Calum, Eu ia escrever Calum, mas não posso esquecer. Gente, eu matei o Dom. Ela e quem mais? Ah meu Deus, não me diga que sou eu isso. Gente, que porra que tá acontecendo! Tem um portal dimensional! Ah, eu tô com medo! You will watch me. Você irá me olhar Para com essa música Obrigado Volta uma música, por favor, bota aí um Mozart Ué, eu tô numa biblioteca Histórias são contadas de novo, de novo, e faz a gente entender o mundo. Duas crianças são largadas na floresta. Elas são perdidas, mas, e elas são capturadas por uma velha bruxa. Elas, a criança se perde na ilha, fica perdida por um tempo, acha seu caminho até a... Boca da velha bruxa Na velha versão, versão mais velha A mãe e a bruxa eram a mesma pessoa Eu nunca quis ser a bruxa Mas eu sou Mas eu sou Não sou Eu sou uma mãe horrível Onde ele está? Deve-me alone Oh Deus, oh Deus. Kids tá. Eu peguei um deles uh... Gente Aqui tá tipo assim Ah é as crianças estão quebradas hoje é, Eu peguei uma delas Não pude me ajudar é, Eu coloquei ela em um lugar e, tipo, eu brinquei um pouco com ela, até ela não conseguir mais respirar. Minhas máquinas vem a vida. É, aí ele fala, ah, é tal. Deve ter outras crianças que eu possa brincar, tipo... Mano, eu tô em choque, gente. Olhos sem pupilas é isso. É o último porte do quarto que eu posso ir. É João e Maria. Mágica. Mostre-se. Ela falou tipo... Show yourself! Huh? Callum. Callum. Callum! Callum! Vai, burra! Callum. Callum. Callum. Callum. Ai, meu Deus, o que aconteceu com ele? Callum! O oh, Capetão ali atrás. Deus, não. Não, não. Não. Para. Lorraine, Lorraine, Lorraine, não se blame culpe Lorraine, as pessoas perdem Ela coisas todos os dias. Ué, pra quê? Respire é. fundo e pense no último lugar que você viu seu filho. No meu coração e mente. Para o Atlântico, Atlântico. Eu sempre voltava pro, pro parque Atlântico. Parei! Zoeira, gente. Eu entendi a história. É tipo assim. Ela tava lá e teve o um filho, o marido dela morreu, ela teve um caso muito difícil. E no parque tinha um serial killer, pelo que eu entendi, que tava tinha tava acontecendo muitos acidentes e muita gente estava sumindo. E ela e lá o Calum amava aquele parque e ela foi com ele. E nisso ele sumiu. Provavelmente já dado como morto, sei lá, sei lá. E aí ela tá lá na delegacia procurando, já isso já deve fazer tempo, tempo que o Callum sumiu. E aí ela fala, é, tipo, não importa o que ela pense, sempre ela volta pra lá, então, é, tipo, naquela hora da lista lá, por exemplo, quando ela escreve é, Cat Callon, tipo, pra não se esquecer ele, é que ela, ele já tinha sumido, tipo, ela tava lá tenta tentando viver sem ele, saca, tipo, lá na casa e tudo mais. Tipo, era o tempo dela dela não cuidando dele, mas sim sem ele, saca? Enquanto isso, o policial lá tentava procurar ele. Nossa, gente, que história triste. Eu choro. Mas muito bom esse jogo, muito, muito, muito. Eles falaram que quem jogasse esse jogo ia ter uma experiência totalmente diferente. E além de ter a experiência totalmente diferente, eles falaram que é uma história nova e realmente, mano, tipo... É a história de uma mãe atrás do seu filho, só que o filho já sumiu. E aí mostra ela enfrentando o... O sofrimento... Isso depois, nossa mano, muito bom! O que, que é isso? O que é isso, The Secret World? aí. Bom, gente, mas é isso, né? Espero que tenham gostado. É, foi muito bom esse jogo. Eu, eu realmente gosto de jogar esses joguetes assim. Deem like, favoritos, inscrevam no canal. Compartilhem o vídeo, gente, por favor. Que assim vocês me inspiram. Quando eu vejo que quanto mais gente viu o vídeo, me inspira a querer gravar muito mais de uma vez só. Tipo, uau. Entendeu, gente? Mas, então é isso, né, gente? Então, pessoal, falou!